Solamente a este ele se revelará. Jesus fala que o reino de Deus é como um tesouro guardado num campo. A pessoa vai lá, descobre o tesouro naquele campo, vai, vende tudo o que ele tem, volta, compra todo aquele campo para ele. Porque ele percebe o precioso tesouro que há naquele lugar. Certa vez Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não está aqui nem lá, mas o reino de Deus está dentro de nós. Se esse tesouro escondido é o reino e o campo pode ser o nosso coração, o nosso interior, quer dizer então que o reino de Deus está dentro de nós, como Jesus ensinou. E se o reino está dentro de nós, existe um trono e cada um vai decidir quem vai sentar nesse trono.